The mad ah. respect, pá. Sabes que há umas vodkas... Há umas vodkas, dizer, há umas vodkas. Oh, há uns man. desinfetantes de mão que me cheiram oh, a vodka. E aí, aqui, em traz-me... Agora já te vai dar aquele... uh que acabou de Agora oh, Eu também estava uh. aqui e ia connosco que és ah, que Não, cara. tá bom, tá bom, tá, tá bom, tá bom. <risos> tá bom, tá bom. Um é a conta que Deus fez. Ah. Nossa, já estava lacrimejei a um pedaço. Ah! Também eu estou a tentar na ressaca? Cheiro, Não. É Ai, cheiro? Tá. O cheiro é uma ressaca, percebe? O cheiro é uma ressaca. Espera. Dá-me água, pá. senão vou estar Ai, a falar Deus. e... <risos> senão vou estar o a falar Deus e Deus. <risos> vai ser horrível. Ai. Calma. <risos> calma, calma que eu já fiz. Eu já fiz isto noutras vezes. Relampada! Relampada. E de facto levei uma relampada ainda agora. Culpa ali do, do Fábio, representante do nosso patrocinador desta temporada, a Red Bull. Give it up for Fábio. Obrigado. Uma, uma bad influence para, aqui, para, o, para o host da relampada. Já levei a relampada da vodka. E... E enfim, ou vem uma relampada que de repente tem duas convidadas com o mesmo nome. É verdade. E vai ser um bocado complicado distinguê-las e falar com elas e dizer Carolina! E depois, hã? Diz? Diz, diz o okay. quê? Então vamos uh, decidir daqui a pouco uh, qual é o, o nome diferenciador entre elas as duas. Mas vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos à relampada. E vou apresentar as minhas convidadas de hoje de uma maneira diferente. A primeira Carolina Caldeira... Não, não vou dizer primeira segunda é um bocado complicado Sim. é uma das caruenas caldeira uh, escreve coisas e cheira livros, é a boss do Fractal Funchal Fest, juntamente com o Vicente Spinoa. É guionista, escreveu uh, para o, o musical Snow Queen, uh, foi a autora do texto O Gigante para os 600 Anos 600 Músicos. Uh, também escreveu pa, para a peça, acho que foi peça, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Fiz a adaptação. Fizeste a adaptação. Digamos que é criadora de esqueletos, porque os textos para teatro uh, são para esqueletos, não é? Uh, e convosco uma pessoa que não acredita no conceito quase maldoso da perfeição E como é que eu sei disto? Porque eu fui ver aqui o, o coisa do Teatro às adegas e está aqui É a Caruína Caldeira Uma boa fonte de, de, de informação é bom, E guarda as tuas coisinhas todas do teatro E a minha outra convidada é uma vandalista Vandalista? É vandalista que se diz, não é? Uma artista uh, Sim Vanda Wismignon é a Creative Director da Bath Stage uh, e também já foi em tempos lead singer da banda You Black and Blue. Yeah. E é uma pessoa que se, é uma pessoa que escreve nas ruas, por exemplo, escreve em duas pedras You Rock! Não! You Rock! em duas pedras, <risos> conversa entre duas pedras. Se vocês passarem por uma paragem de autocarro, também poderão ver, por ti, mais vales para a sentada. É, em qualquer linha tracejada, poderão encontrar também, cortar pelo tracejado, ou então em qualquer espaço com flores, onde flores, eu vaso. Carolina Caldeira. Yeah. Yeah. Foi grande esta introdução e não sei se acertou, mas sejam bem-vindas ao Relampada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Vocês já descobriram que o host aqui não, não, não é boa pessoa, quer dizer, até pode ser, mas uh, com, com álcool à mistura. A minha primeira pergunta é como foi descobrir uma pessoa homónima da mesma onda artística e vibratória? Ainda estamos a decidir se isto é um surto psicótico ou não. Exato. A, Carolina, a Carolina tem a teoria que isto é um surto psicótico, que uma de nós é ficcionada. E, entretanto também estudámos as duas psicologias. Sim, é muito. Mas... Então é muito okay. e... E, pronto, e... Temos muita e Temos, coisa essa, em... temos Sim. Esse, esse universo sempre presente, de analisar o que é que se passa, de perceber se estamos com a cabeça nas nuvens <risos> ou na Exato. Terra. Se isto é real ou não. Sim, Exatamente. Coisas então, básicas como isto é ainda real. Ainda estamos a tentar perceber, mas até agora. Existimos as duas. Eu acho, que, eu acho que nós existimos mesmo, porque vocês estão aqui e... Exatamente. Tá. A ver mas atenção o... que o, o, o anfitrião está com álcool à mistura já, portanto, não sei se... Uh, até eu nem tenho a certeza, mas eu, eu, eu acho, acho que o resto da moto tem. Eu acho que é real, eu acho que é real, mas foi muito divertido <risos> nos conhecermos e foi muito fácil. Uhum. Uh... Podia ter sido, é estranho, é sempre estranho. a carolina É ainda mais ontem... estranho se nós não nos dessemos bem, sim, não era? tipo, É verdade. Carlinha Carlinha Caldeira, ontem... ah, mas não é muito fixe. Ainda ontem ela olhou, <risos> a, ela pagou -o com o cartão e ela assim, não te faz confusão, tu veres o, o, o teu nome no cartão de outra pessoa. E eu, agora já não, agora já não. Uh, tem sido muito divertido, tem sido muito um, estranho, mas muito uh -huh. divertido. Muito fixe, muito fixe. Vocês conheceram-se no âmbito do fractal, correto? Tu contactaste, portanto, vamos diferenciar agora as Carolinas. O que é que eu te posso chamar, Carolina Caldeira do Fractal? Ai, Carolina, Carolina, do Fra Fra Fractal? Carolina Caldeira do Fractal, uh, parece-me bem. Então pode ser <risos> Carolina do, que... do Fractal. Sim, desde que me chamas Ana Carolina, que isso não combina com... Não gostas do Ana, não, portanto? o Ana, acho que é redutor da minha pessoa. Ok, e foi o teu pai ou a tua mãe que decidiu por o Ana? Um, eu, acho, eu acho que os meus pais queriam que eu, que eu tivesse um nome muito anos 80. E felizmente o meu avô entrevi e, e sugeri Carolina. E então ali, manteve-se a força do, dos anos 80 com a Ana, do, de ter que ter dos nomes e... Uh, porque, mas eu acho que foi a minha mãe, mas foi a minha mãe. Era Joana Carolina, era pior. Uh, era pior, Ana pux, Carolina exato. é um bocadinho... Tá melhor, bem, mas, fica, do Ana. mas fica Carolina do Fractal, Carolina ou do Fractal. Carolina, Fractal. Carolina do Fractal. E tu Carolina, artista, uh, backstage, uh, não sei. Eu sou Carolina Marcos, o meu segundo Carolina nome é Marcos. Marcos. O que é meio estranho também, não é? Tipo meio ambivalente. Então, pois, eu, exato. Não sei. E quem foi o culpado? Tua mãe ou tu teu pai? A minha, o meu pai queria que eu me chamasse Alexandra. Ou Carlina. Não. O meu pai queria que eu me chamasse Carolina Carlota. E a minha mãe disse: ou um ou outro. Carolina Carlota. E ela disse: ou um ou outro. Olha aí, olha aí. Já, obrigado. Obrigado. Que, breakfast o of chin -chin. the Champions. <laughs> A disse só um. Obrigado. E ela, ok, então vai Carolina e Marcos de, da parte dele, que ele se chamava Romão, Romano Marcos. Então, olha isto, é a combinação que e temos. Então eu posso te chamar de Carolina Marcos? Não? Hum, acho que é giro, eu gostava. É bonito, eu Nunca me chamaram Marcos. Então... Ok, então Marcos e Carolina do Fractal. <risos> Ok, vamos ao que interessa. Então, Carolina Fractal, fala-me do Fractal, como é, que, como é que também chegaste à Carolina Marcos uh, uh, e como é que foi todo o processo de começar o primeiro ano do Fractal, porque a primeira edição foi zero. o ano zero, Sim. exatamente. O Fractal uh, é, foi, um, foi uma ideia feliz e foi, é a prova para mim de que quando tu uh, és louco o suficiente de, de mostrar as tuas ideias ao mundo que há sempre uma pessoa louca para ouvir do outro lado. Uh, e foi uma ideia que eu e o, Vicente, o Vicente, nós somos amigos já, provavelmente há mais de 10 anos, e não sou boa a manter datas. A gente um amigo de longa e data, é portanto. Uh, uh, e nós viajávamos, houve uma em que nós viajámos muito juntos uh, e todo o sítio onde nós íamos era tipo, estava a acontecer uma coisa incrível numa cidade pequenina qualquer muito mais pequenas do que o Funchal, às vezes, e pensávamos sempre, ai ah, tem que acontecer, temos que fazer uma coisa de no Funchal. E fui ficando numa gaveta, que era uma gaveta virtual de Dropbox, e de troca de gosto disto e que a fazermos isto. E, há, e o ano passado, no início do ano, no início de 2019, hum, tive uma, um, tomei um café com, com a Sandra Assunção do Teatro e disse-lhe, uhum. tenho esta ideia, Uh, e isto eu gostava de fazer isto acontecer, e eu na minha inocência porque se eu soubesse que ela tinha alguma coisa sequer a ver com o assunto, eu nunca tinha ido com esta, com o vontade com que eu fui, e disse-lhe, olha, eu gostava de fazer um festival uh, de arte na rua, ainda tenho sequer é bem uma definição muito clara para o que é, mas é isto. E ela folheou um ficheirozinho que o que oficente tinha feito, com umas propostas assim muito maradas, de passar cinema numas escadas e <risos> uh, fazer concertos para 10 pessoas e coisas assim. Uh, e ela disse-me, sabes que sou eu que aprovo estas coisas e eu adoro esta ideia, vamos avançar. E tu não fazias ideia que ela E acaba, toda a, a gente fica aquela é nervosa que dá quando <risos> alguém nos diz uma coisa que nós não estamos à espera. Exato. E foi isso que aconteceu. E, e aconteceu a edição zero o ano passado e as pessoas gostaram. E foi muito lindo e achei que estávamos a fazer uma coisa muito importante. Não tinha noção que era tão importante, vai ganhando, eu vou, vou ganhando um bocadinho mais noção disso conforme vou falando com as pessoas, uhum. e principalmente nesta segunda edição. E para esta segunda edição a responsabilidade já era maior, uh, a nossa rede de contactos foi se, foi -se estendendo também, fazia sentido uh, trazer mais pessoas e conhecemos a Carolina. De uma forma estúpida, porque eu gostava muito que ela contasse, porque é ótimo. Carolina Marques, imagina, continuou. Imagina Marques. Sabem quando estão no Instagram e aparece a, pasta, a, a perfis sugeridos para seguir Sim. E pronto. Eu sou nova aqui, eu nasci na Madeira, mas eu não vivia cá. Então, uhum. quando eu cheguei em julho, <coughs> comecei a ler o, o jornal, o diário, comecei a ler, li sobre o Relampada, li sobre várias coisas que aconteciam. Uh, nunca apareceu Fractal no diário, portanto, eu não fazia ideia o que é que era. E uma, pá, uma, pá, uma página sugerida era Fractal Funchal Fest, mas uhum. não dava para perceber o que é que era através do Instagram. Tinha umas fotografias tipo um, amarelas, Muito amarelo, um, amarelo, um amarelo, flores amarelas, e pensamos pensei, mas o que é isto? E depois, na dizia, estamos a preparar a edição 2020, falem connosco. Eu pensei, pá, mas o que é que é isto? E, ao mesmo tempo... <risos> Já estava com vontade de me mexer na, aqui no sítio onde eu quero viver, não é? Portanto, queria perceber onde é que eu me podia integrar. E vou ao Google e ponho Frank Talfum Fest uhum. O que é que é isto? E aparece uh, o Festival da Arte Urbana, organizado por Carolina Caldeira, e eu, não, eu não fiz nada disto. <risos> Ou seja, não. E depois fui perceber, fui ao Instagram perguntar, perguntar procurar por Carolina Caldeira e percebi que a Carolina pronto, é, o, o perfil da Carlina era privado, mas na bio dizia que fazia coisas na Mó Funchal. Fui ver o que é que era a Mó Funchal uh, e percebi que tinha que ver com comida e pão e a minha irmã é pasteleira e pensei ah, devia okay. ligar estas duas coisas. Então comecei a seguir a, a Mó Funchal. E curiosamente a Mó Funchal tinha estado a fazer uma uma um residência bom, no Porto Santo e eu vandalizei uma placa atrás do restaurante onde eles estavam. É sério? E tu eu, não eu, tu eu não sabias não. não. Eu sabias. uma placa, escrevi na placa e essa placa foi partilhada nas redes, boia da vez, já vento E já agora, por, por curiosidade, o que é que dizia a placa? Dizia água com sal faz bem a é todo mal. E, eu, e eu, eu vi essa placa, escrevi, isto foi tipo em julho e entretanto foi mesmo nas traseiras do restaurante onde Todos eles estavam. Todos os dias nós passávamos naquela, naquela placa e eu achava aquilo. De... Tão bonito e tão simples e tão... tudo point. E, e, quando, eu, e quando eu começo a seguir a mó, eles veem que era eu e depois foi tipo, ok, olha, então eu adoraria perceber. Então mandei mensagem para o, para o fractado a perguntar, olha, como é que precisam de artistas ou o que é que eu posso fazer? E a Carolina disse, ah sim, bora, bora reunir. Só que, entretanto, eu ia para as desertas no dia seguinte, então não dava para, para falar nessa altura. Exato, exato. Também falar para falar dessa tua experiência <risos> Combinámos para a semana seguinte, quando eu voltasse. E depois é tipo, olha, o festival vai acontecer daqui a duas semanas. Queres esta rua? Sim, porque vai. não? Porque não. E, e era a Rua do Sabão, inicialmente, que tinhas era. já a ideia, a proposta? Era. Porque o que é que aconteceu? Nós tínhamos uma proposta para a Rua do Sabão que, entretanto, caiu. Um outro artista que ia participar connosco exato. que entretanto, tinha caído. Se a Carolina não tivesse chegado e não tivesse sido uma comunicação tão... Fluida e tão doida como foi, um, não teria acontecido nada na Rua do Sabão. Nós íamos assumir, olha, isto ia acontecer, mas não aconteceu, faz parte, e não ia acontecer. A, quando a Carolina, um, quando falei a primeira vez com a Carolina, fui logo, marquei lá perto e uhum. disse: olha, e o que é que tu vejas aí nesta rua? E ela ficou, tipo, como assim a Rua do Sabão? Pronto, assim? porque foi, foi, um foi por isso que depois criou. Foi criado o sabão lavador. Lavador. É sim. verdade. Queres-me falar? O sabão lavador vem pela proposta. Outra sim, vez. sim. Pela proposta <risos> da, que, que a Carolina é real, te aconteceu, deu. Aconteceu, Carolina. <risos> aconteceu, é verdade, é verdade. A Portanto, Carolina... tu criaste isto propositadamente para o fractal, sim, sim. mas o conceito lavador já existia, correto? Sim, sim. O que aconteceu foi, eu já passava pela, pela rua do Sabão várias vezes, porque a minha ligação com casas de banho, lavagens, <risos> várias, já está bastante conseguida na minha cabeça. E então, quando eu estava com a Carolina, nós reunimos, ela disse-me, olha, tens esta rua, e depois fomos tendo reuniões no resto do dia, e eu já a pensar a fazer já a criar portanto não precisas criar já estava a fazer... contigo inclusive nesse dia acho, sim, sim, sim, sim. Não, acho que sim, sim, acho que sim acho que sim ainda foi. foi contigo não eu só te conheci quando, quando Exatamente, um monte, mas nós foi tínhamos complicado. reunido e tinha reunido com a Carolina uh, ah, é antes uh, penso uh, eu, uh, eu, uh, eu uh, e tu uh, davas a dizer olha vou, vou agora sim, com o artista sim, sim. porque pronto a, a, o sabão a temática do sabão já era uma coisa que eu andava bastante entusiasmada um, e, e enquanto estava com a Carolina ia querer já despachar não é tinha que fazer uma tinha que fazer acontecer uma cena durante em, em, em pouquíssimo tempo que é uma proposta muito doida nossa de às faz vezes uma até coisa em duas semanas. semanas às vezes sim, até sim, é boa, sim, boa, na pressão. pressão na pressão exatamente pronto, pronto. e então comecei a, a, a desenhar coisas na minha cabeça e lembrei-me que a, em junho do ano passado eu passei por um <risos> passei por um tanque que estava no meio Vi de um, essa foto, de uma, é verdade. Era assim um tanque no meio de uma paisagem rural. Na verdade era um tanque que eu acho que era para ovelhas, porque eu ouvia as ovelhas, tipo longe. Ok. E eu tinha, <risos> e eu tinha uma tinta amarela, foi umas férias de... Deu para fazer um bocadinho de praia longe de Lisboa, na altura eu ainda estava em Lisboa. Então fomos ao Algarve e a caminho de um restaurante eu tinha essa lata de tinta amarela, por acaso, porque a minha mãe pintou uma das partes da casa de amarelo. E eu peço viagem foi tipo, o que é que temos em casa? Ok, esta lata. Lata de lata la Pronto. E então quando pensei por aquele tanque, pensei, tenho que dar uma cor a este tanque triste, cinzento Pitei aquilo amarelo, depois pensei, pá, falta aqui qualquer coisa. Ok, lavador, não sei, passou-me pela cabeça, porque é um tanque lavador, então tipo lavador. E escrevi, fiquei, fotografei e segui com a minha vida. ainda aquilo ficou sempre a matutar na minha cabeça. E nessa semana que eu conheci a Carolina, estava a receber mensagens de um e meu que tinha visto uns tanques abandonados cá na Madeira que eu ainda vou lá mexer. É impressionante, então, que as pessoas olham para tanques abandonados e Sim. pensam Carolina, Carolina, olha, tem uns ele tanques mandou, abandonados aqui. Ele mandou esses tanques e pensava, Pá, o que é que eu ponho, o que é que eu ponho, o que eu ponho. E ah, se calhar o lavador era fixe, porque as pessoas lavam, não é? E às vezes lavam as dores, não sei o que não é? E pronto, enquanto quando estava com a Carolina, estive a tentar fazer algum projeto na minha cabeça e o início, no início foi, eu, eu gostava que as pessoas escrevessem as dores delas numa okay. parede e depois eu fosse apagando, para lavar a dor delas. Para lavar a dor. Mas depois pensei, pá, isso vai dar bué de trabalho, vai exigir imensa manutenção, estar sempre a ir lá e não sei quê. Não, eu vou é criar, de uma forma super simples, como é que elas lavam a dor. E, e pronto. E depois Criaste fizer... o sabão. Sim. Que na verdade é um sabão que lava, não é? E depois as recomendações de utilização é que têm as, estas tais dicas de promoção da saúde mental. Pronto. Foi assim. Muito interessante. Muito interessante. Como tu vês, ainda tenho o -me meu, já, já usei algumas vezes, mas está aqui dentro ainda. Portanto, o sabão lavador para o cuidado da mão e do coração. Uhum. Uhum. Dirias que, Caruena uh, Caruena do Fractal, que <risos> Epá, eu vou olhar para ti e vou dizer Caruena, vou olhar para ti vou dizer Caruena, vou é, para já, para ti, vou dizer Caruena porque vocês vão perceber. É claro, é. Dirias que este sabão vem mesmo a calhar, porque quando tu entras em modo fractal, tu estás completamente a meu, a mil por cento. Mil... Fico completamente imersa nisto. Um, mas foi muito interessante. A Carolina vai trazer um, um elemento de discussão muito interessante aqui este ano na edição do Fractal, que foi muito intuitivo. Nós tínhamos, nós não temos bem um conceito de vamos avançar este ano com esta temática, de tudo. Isso não acontece. Hum. Há uma temática muito vasta, que é, que é o amarelo, que, que nós tentámos fugir um bocadinho este ano, porque também não queríamos sair de clichês constantemente no amarelo. Queríamos, queríamos que as pessoas se lembrassem, que é uma tónica muito importante do que Exato. nós fazemos, mas não queríamos que fosse. a uh, a única coisa que as pessoas se lembram uhum. e, e essencialmente o fractal é, um, é uma canção de Amor ao Funchal e é isso que nós queremos que seja uh, e o nosso tema é sempre isso é muito vasto, mas este ano aconteceu inadvertidamente a discussão da saúde mental, uh, que acho que Sim, é, verdade. é uma discussão que vem muito à baila este ano porque toda a gente passou demasiado tempo em casa e as relações ficaram estranhas uh, e... E acho que se normalizou muito o falar sobre isto. Sim, faz todo o sentido, porque também é tu, tu fizeste uma instalação Sim, no Odinon, a... que é o Abafat, a, a e a Vinheta. Vinheta. Que também Abafat, a Bifat e a que também exatamente. tem a ver muito com Sim. a saúde mental. Eu, o ano, nós fomos abordados, o Odinon foi nosso parceiro, e, e foram impecáveis connosco e disseram, façam o que vocês quiserem. E o ano passado, mas, mas entretanto tínhamos falado nesta hipótese de, de cobrirmos alguma coisa com post it Mas parecia-me um bocadinho fútil, parecia-me uma coisa um bocadinho... Vazia, fazer uma coisa só, por, só pelo seu lado estético, não faria muito sentido para mim. Um, e a conversa daqui da saúde mental, do como é que tu te cuidas e isto, estas instruções de como cuidar-se, uhum. da caixinha maravilhosa do Sabonete da Carolina, um, trouxeram uma discussão muito interessante a esse mural que nós fizemos no ODNO, que era simplesmente lançar a pergunta do como é que vocês se cuidam... O que, o que, é tão simples como, como é que vocês estão? Sim, sim. <risos> um, como é que vocês a estão? A pergunta honesta, uhum. essa pergunta vinha de uma forma muito honesta, é rara. Uh, e eu acho que era importante fazer essa pergunta às pessoas e as, as pessoas aderiram de uma forma muito bonita, é muito honesta. Uh, fui, eu ia cada vez que passava lá no uma ordine, eu ficava muito feliz de ver que as pessoas, como aquilo era anónimo e não ninguém estava a sim, ver, sim. Lá a passar e deixar uma... uma uma, há um bocadinho de temas que ninguém ia saber que era teu sim. Uh, as pessoas participaram muito bem dessa conversa do, do autocuidado e do que é que fazem para se cuidar e eu achei muito bonito e acabou por ser um tema muito paralelo e muito uh, tênu do fractal deste ano e eu fiquei muito orgulhosa disso. Algo que as pessoas escreveram que ainda está contigo portanto Ai, ficaram vocês ficaram com os post-its todos sim, para ficamos, analisar. Nós ficamos entretanto porque acho que é uma conversa que tem que continuar, esta coisa do bem-estar e do autocuidado uh, não houve nenhuma assim em particular que tenha ficado, porque todas elas eram muito mestras eu achei isso muito bonito, porque eram todas muito sobre o eu, sobre o que é que eu faço. Um, eram todas muito ternas, era tudo muito verdadeiro eu gostei muito disso, gostei muito disso. O que é que escreveste? Podes revelar? Eu escrevi, sim, eu posso. É, é, há, há duas coisas que eu, que eu faço que que eu adoro, que uma delas é o que eu estava a dizer, já disse esta na introdução, que... Eu, eu, quando eu estou acompanhada por um livro, eu sinto-me em boa companhia, então ando sempre com ele. Uh, e tomar um banho e ler um livro, isso é para mim das melhores coisas que eu posso fazer. e que Um foi, banho de imersão, fui uma claro. receita. Foi uma receita à qual eu recorri quando, quando as coisas não estavam a correr muito bem, durante a quarentena, por exemplo. Porque me fazia bem, porque é um ritual de autocuidado e eu acho que quem sabe os seus rituais de autocuidado deve cultivá-los e deve cuidar de si. E tu, o que é que escreveste, Caruana? Olha, eu, eu lembro-me que escrevi várias coisas que eu gostava, tipo, ouvir música, uh, comer um, um parado com um esparguete, que é tipo a minha comida preferida. Ok. Tipo, várias coisas, só que no meio é sempre música, música, música, música, porque eu acho que a música tem sempre, sempre, sempre que entrar. Mas eu já não me lembro exatamente, exatamente a minha que resposta. Que Enchi aquele post-it com foi, várias coisas de música lá isso. no meio. Sim. Mas achei muito bonito, sim. porque era muito unificador, acho que toda a gente se identificava com algumas daquelas coisas que estavam ali. Sim, sim, dizer sim. Uh, Independente se foi escrito por ti ou não. um bocadinho teu, mas também podias roubar. Sim. Podias roubar um bocadinho. Outro, é <risos> foi muito confortante para mim ver que aquelas coisas são todas comuns. Vais ver o céu estrelado, vais receber um abraço, vais... Muitas pessoas disseram, por exemplo, que rezavam, que eu achei bonito. Ok, uh, ok. Um... A forma de, tu cuidar, de das pessoas cuidarem é muito universal. Interessante. É, é, And... sobre, é sobre o. Às vezes fazem coisas terapêuticas que nem sabem que, nem sabem, que, nem nem sabem, que sabem, sabem fazer. É verdade. É quase uma meditação que fazem sim, sim. Para, para se acalmarem. Uh. André, o que é que tu escreverias? O que é que tu fazes para estares bem? <risos> Olha, a conversa foi para ali agora. <risos> Ufa atrás das câmaras. <risos> o que é que escreverias? É verdade. Vou lançar a pergunta que tínhamos lá, amor. que é o que, te faz do, o que faz de um dia mau um dia bom amor. para ti? Amor. Amor. Boa. Amor. Fábio? Algo. Ai, okay. é ressaca. E o e o, o, o senhor ali, Alex, não está. Eu escrevi que via óperas visuais. Essa toda a gente sabia que era ah. tua. É muito... é muito... é muito... É não é? É a minha tentativa de ser poeta, não é? Por ah, está cheio de cabelos. Completamente. Quanto a mais poesia, mais cabelos brancos, é isso que estás a dizer. <risos> e por falar de música que falamos aqui ainda há, ainda há pouco, no fractal do ano passado tive, tive, houve concertos, sim, logicamente. Concertos, exatamente. Sim. E, e este ano também houveram, mas de uma maneira diferente. O que é que mudou uh, com esta situação toda do Covid? Certamente vocês tiveram que se adaptar. Na pressão também, tenho Sim. a certeza. Para, pensar, para começar, achávamos que não ia acontecer. <risos> Porque a nossa proposta o ano passado foi em julho <risos> e, alguns em março, nós percebemos que julho seria uma meta inacessível e que nunca iria acontecer. Uh, mas aquela, aquela pasta nunca ia ao lado nenhum e nós tínhamos a aprovação da Câmara para avançar, portanto continuamos a pensar como é que podíamos fazer as coisas. Quando as coisas acalmaram um bocadinho e foi muito tarde no processo, foi... portanto, o festival aconteceu agora, agora em em outubro, uhum. uh, e nós decidimos, se calhar, em maio, final de maio, que, que tínhamos que, que, íamos que avançar. Uh, tínhamos noção que as coisas tinham que ser um bocadinho diferentes, uh, mas isso era um desafio também. Aliás, foi o que, foi o que nos, a comunicação que nós recebemos foi um e-mail que dizia assim, nós queremos que vocês avancem porque o vosso formato é fora de formato. E é tipo... Caramba! Que okay. de o vosso formato é fora de formato, uau! Uh, e isso é uma responsabilidade enorme, que é tipo, agora yes. pensem, sejam criativos, é isso que vocês fazem, um, <risos> e a maioria das pessoas que fui ao ano Zero o ano passado, perguntavam-nos, ah, então vocês vão voltar àquelas escadinhas. E nós sabíamos Exatamente. que é uma coisa que provavelmente vai acontecer daqui a uns 6 ou 7 anos. Que especificamente tem escadas, para o pessoal as perceber. escadas que, na praça do município, uhum. as escadas que levam da praça do município à Rua do Bispo. Aquelas escadinhas pequeninas. Portanto, ao lado do Museu Café. Exatamente, ao lado do Museu Café. Um, ah, o é ano café passado, nós tivemos cinema... Museu Café petisco. Mas sim, café do museu. Nós tivemos cinema, tivemos concertos, isso tudo aconteceu ali. Uh, nós não podíamos repetir essa fórmula este ano por uma das razões principais era porque não, não não somos essas pessoas nós não queríamos que isso acontecesse e queríamos levar as pessoas a outros sítios porque o fractal é sobre isso é, levar as pessoas aos lugares onde elas normalmente pessoas, es, uh, uh, passearem pelo funchal e descobrirem e o funchal que principalmente para a música teríamos que pensar fora da caixa porque um concerto tradicional não poderia voltar a acontecer naquele, não, muito poucos de nós foram ao concerto este ano uh, mas nós tínhamos coisas que nós queríamos mostrar. Uh, e quando falámos com, com a Diana Duarte, propusemos-lhe que fizéssemos num, num, num espaço privado, fechado, com uma limitação de pessoas, que era no Jardim da Igreja Inglesa, que é um lugar absolutamente mágico, e que combinou muito lindamente com, com o projeto que ela tinha, que ela está muito, muito devagarinho, já está já tá feito, mas uh, uh, que fazia sentido fazer num lugar mais pequeno, num lugar privado, Onde as entradas fossem muito mais limitadas, uh, mas acho que não se perdeu magia nenhuma, muito pelo contrário, acho que se ganhou muito em ter um público muito reduzido, em ter aquela luz que fusca ao fim do dia. Uh, entretanto, também tínhamos uma coisa que nós queríamos muito mostrar, estas pessoas confiaram-nos projetos muito queridos para elas e essa responsabilidade para nós é ótima. Uh, a Diana tinha-nos falado sobre o jardim. Foi tipo, claro que sim. Claro, faz todo um, sentido também, não e é? E por, por razões pessoais e profissionais, eu sou muito amiga do João Borges. Uh, principalmente pessoais, eu adoro o João. <risos> uh, quem não, não é? Quem não, quem quem não? não. Uh, E eu sabia que o álbum dele estava quase a, a ser lançado e eu disse-lhe, João, nós queremos o teu álbum no Fractal. E inicialmente ele disse, eu não quero fazer um concerto. Isso não é não é isso que eu quero fazer. E então demos-lhe trabalho ao conceito e nós fazemos acontecer. E ele propôs-nos uma listening party e nós estávamos todos entusiasmados. Entretanto as coisas mudaram um bocadinho, Covid, e nós pensamos, espera como é que nós podemos? Eu não quero cancelar isto de tudo, não vamos cancelar isto, uhum. mas que não é boa ideia ter muita gente enfiada com headphones num sítio muito Exato, pequeno. claro que sim. Um, e ainda falámos com o João que é super adaptável e ele disse, fazemos isto online, que yeah. vocês acham? Exato, exato, em live stream. E, em live stream, uh, que é muito bom porque é uma coisa que existe durante um tempo e depois desaparece. Um, e fizemos-te uma proposta muito doida, que tu aceitaste, que era... Hum. O filmar é, o Tiago... Qual é a imagem disso? <risos> qual, este, o que é que soa, okay, o que é que se parece com uma noite romântica com o João Borges e para mim foi das coisas. Sim, usamos, usamos o Tiago com o Tiago, uma camisa tigresa. O Tiago é incrível, o Tiago merece um Oscar <risos> pelo trabalho que ele fez. Exato. E tu vez também um, a desapertuar a camisa sim, lentamente. Foi uma das melhores manhãs do meu ano. Exatamente, da, da foi uma coisa muito erótica. Fui, fui. <risos> um, e, e é a tal história. Esta coisa, esta obrigação de nós não estarmos em formato, obrigamos-nos a pensar fora da caixa e para mim. É um desafio que eu, que eu aceito com muita, com muita alegria. Portanto, até me sinto um bocadinho mal a dizer, mas o Covid até trou trouxe coisas boas de obrigou nos Obrigou-nos muito a pensar fora do contexto normal. E, e o resultado, para mim, é de pleno orgulho mesmo pleno o, orgulho. o Covid, apesar de ser uma situação muito complicada uh, faz com que Estamos as pessoas que criativas uh, se mexam mais o próprio relampado em si surgiu durante, durante a quarentena e depois do desconfinamento nós fizemos acontecer pois. portanto o fractal também no formato agora deste primeiro ano oficial uh, também surgiu da, da quarentena Sim, uh, portanto, acho que marcou tudo okay. a, a identidade do que é o fractal obrigou um bocadinho a, a fincar o pé e dizer não nós não somos tradicionais, mas nós estamos aqui. Nós existimos na mesma e isso é divertido. E por falar em música, aqui a Carolina Marcos <risos> uh, uh, tem um projeto muito giro que também surgiu de uma ideia tua, que Sim. é o Bath Stage. Fala-me do processo. Uh, uh, uh, já tinhas, portanto, uma, já tinhas um, uma fixação, um amor, uma paixão para as casas de banho ou isso foi, foi surgindo? Foi surgindo. Eu trabalhava num hotel em Lisboa. E uma das minhas funções era substituir a governanta nos dias de folga dela, que era, tipo, a pior coisa para mim. Porque okay. eu tinha que entrar nos quartos todos antes das minhas da limpeza, verificar tudo, depois deixá-las entrar e depois delas fazerem o trabalho delas ter que ir ver. Ou seja, eu, eu confiava nelas, mas porque é que eu tenho que ir ver? Pronto, eu passava muitas horas a olhar para as casas de banho, para os quartos, <risos> para dar, o okay. De, para dar o ok para a receção para os check-ins. Uhum. E numa dessas vezes eu lembro-me de estar a olhar para uma banheira, porque, entretanto, em hotelaria tu tens que ter tudo impecável, ou seja, espelhos sem uma dedada. Completamente limpos. Então, sim. pronto, olhava muito para casas de banho e até pensei, devem ter passado aqui muitas pessoas a cantar nesta banheira, tipo, toda a gente canta no banho, não é? É verdade. Depois pensei, e se fôssemos o primeiro hotel a fazer concertos em banheiras? E depois isto ficou assim meio marinado, na altura eu estava a estudar publicidade, comecei a estudar publicidade depois desta ideia e comecei a perceber que aquilo era uma ideia criativa, eu não fazia ideia do que é que era um processo criativo, eu não fazia, eu não estava dentro desse meio, a minha vida era check-in, check-out, avaliação de, de, de equipa, comunicação, eu não sabia o que era ter ideias e fazer acontecer. E depois comecei a ter esse bichinho e pensei, bom, eu vou-me despedir do hotel e vou uh, <risos> investir então nesta cena. Então a culpada a foi a culpada foi uma casa de banho do hotel que fez despedir do hotel. Sim, Rai, mas, antes de de me, mas antes de me despedir. <risos> Grande casa de banho. <risos> antes de me despedir, eu fiz o. Pronto, montei isto, não é? Percebi que aquilo era um projeto independente, dei o nome. Um, e precisava de um episódio piloto para testar. Claro. Então gravei nessa casa de banho para honrar o local onde ela tinha nascido, e porque me dava jeito. Mas ainda estavas ainda no hotel. Estava. Foi tipo na última semana. Sim, porque parecia talvez um, <risos> um <risos> bocado mal de texto. Acho, depois... acho que também foi uma questão de, de honrar o, o sítio, claro, sabes? Claro. Porque mesmo que eu me esteja a despedir, ou seja, não hard feelings. Ou seja, a minha vida vai continuar claro. e o hotel vai continuar claro, na vida que dele. Sim. Agora neste momento não sei como é que está. Um, pois é. Gravámos o episódio piloto com o apoio de alguns estagiários da escola onde eu estava a fazer esse curso de criatividade publicitária, fizemos o primeiro episódio, Pá, correu super mal, eu não tinha noções nenhumas de, de, de, de produção. Caio trinho, nada. Tivemos horas e horas a gravar, nem há eu fui buscar. Eu não, é que a minha cabeça estava em todo lado, não é? Tipo, assim, Exato, tinhas as mil e uma coisas para, para tratar e depois e para fazer. a, a câmara perguntava, então, e o que é que tu achas que devemos gravar? Eu nem sequer dei orientações de planos, eu não, não, não fazia briefing. ideia. Porque na minha cabeça era só, então, ok, já está a acontecer, ok, está a acontecer, está a acontecer, mas pronto. Então foi assim a primeira, a primeira experiência e fizemos esse episódio. Uh, depois a equipa não o não é? Porque eram um, os era um estagiários da uhum, escola, uh, e eu estava sozinha nisso. Ou, ou seja, havia uma ideia que tinha, tinha forma de andar para a frente, mas eu não tinha os meios. Uh, fui convidada pela UniPlaces na altura, em 2016, para fazer o primeiro festival em casas de banho do mundo. Sim, parece assim uma cena super pomposa. E como, um, e como é que se chamava o festival? Chamava-se Bad Stage Festival. Ah, Bad Stage ok, ok. E foi basicamente aquilo que nós fizemos em Bad Stage Sessions, mas ao vivo. Então, uh, tínhamos uma residência de estudantes, ocupámos a residência de estudantes em três casas de banho. Uh, pusemos vários artistas e estava a ser live-streamed para um pátio tinha uma tinha uma, uma, uma tela e tudo aquilo que estava a acontecer nas casas de banho estava Você a ser transmitido, transmitido lá, na, claro. na tela e online também, mas na altura o live stream em 2016 não estava assim a bombar Exato. Era <risos> Era e então falar. as pessoas podiam estar no pátio a ver o que se passava ou então podiam ter bilhetes VIP e podiam ir às casas de banho ver e foi assim muito interessante porque de repente percebes que mais ou menos como a Carolina estava a falar do fractal, uma boa ideia consegue tomar várias formas dependendo da, da, da, do, do contexto. Sim, sim. Então, então, foi assim que fizemos o festival e em 2017 foi tipo, ok, então bora, vamos começar a fazer. Vamos atrás de marcas, atrás de patrocínios. E, e criaste a equipa também, não Sim, não, não é? tinha equipa antes, comecei a ter. Um, foi assim um processo bastante longo, mas neste momento eu sinto que era preciso também, era preciso batalhar. Porque isso também te dá estaleca para ir acreditando nas tuas <risos> coisas e fazendo com as outras pessoas. E vocês acreditem. fizeram quantos episódios? relembro me Nós já temos 8 e 8, 16. 16 duas episódios? Duas temporadas. Ok, duas temporadas. E agora queres fazer a terceira temporada? Eu gostaria muito de fazer é que... uma terceira temporada cá. Eu adoraria fazer na Madeira. Não, Poxa. eu tenho a certeza que eu vou fazer na Madeira. É assim que eu tenho acho lá que isso aconteça mesmo, porque Ai, tem aqui, tem, temos aqui casas de banho muito interessantes, mas agora uh, que a paixão, <risos> que a, paixão uh, a paixão surgiu à medida que foste fazendo o backstage tá. e agora és aquele tipo de pessoa que quando é convidada para uma casa a primeira coisa que tu fazes é posso ser a casa de banho? Eu nem vou, eu nem vou tão longe, é. Quando alguém me diz, a Carolina é muitas vezes me diz, ah, eu não sei quantos tem uma quinta, e eu logo, como é que são as casas de banho? Ou oh, alguém tem um tem um hostel, como é que são as casas bem? Porque Tens que estar, não é tens que estar, mas acho que é divertido também estar sempre atento ao espaço onde tu estás inserido. Isso é válido para tudo. Quer vandalismos, quer gravar, sei lá, tipo, vê o que é que, o que, é que está à tua volta e o que é que tu podes fazer em relação a isso. Eu achei engraçadíssimo nós entrarmos aqui no Estúdio 21 e a primeira coisa que a Carolina diz assim é Ah, oh, ela já estava à procura da casa de banho. Ah, isto é, mas isto é, mas isto é uma loja. E ah, ela já estava à procura da casa de banho. Mas como é que tu sabes? Carolina, de banho, é meio que Não, de <risos> Mas é engraçado podes que agora... Podes transformar, podes fazer um vandalismo na casa de banho. Ah, Ai, eu adoraria. Ou, ou, ou fica aqui o convite, sim. Estás podes fazer passar. o vandalismo aqui na okay. casa de banho. Eu ou a, a minha casa... caneta, Ou, minha ou casa... Casa. Aqui, aqui, casa aqui, aqui talvez não. Aqui é casa... não podes estragar. Exatamente. Hum. Mas qualquer coisa, a gente... Olha, se quiseres... Eu a minha caneta. Se quiseres escrever em alguma coisa, que eu ainda não sei, e nós aqui... Ah. É uma caneta de giz, é uma caneta de giz. Portanto, ela apaga-se bem. Ela está um a precisar era de Ela está a Pois é, mas não olha... Um, aos cuidados. Mas olha, muito boa sorte <risos> para o backstage. Apreciar, eu eu, acho, eu acho muito interessantíssimo. Eu adoro casas de banho também. <risos> uh, não tenho uma paixão talvez tão grande como <risos> tu, mas, <risos> mas gosto bastante mesmo. Uh, Carolina, tu dirias que o teu processo de, isto agora falando na escrita, porque sim. tu também tu também escreves para teatro e não hum. só, também sim, faz, sim. Faz, não sei se já lançaste algum livro, ainda não, é mas é um desejo teu, isso é a minha pergunta. Ui, eu não, ainda não, sabes aquela coisa, eu acho que a ideia da inspiração é, é treta, é, é falsa, eu acho que simplesmente nunca me sentei tempo suficiente para o fazer, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, sim, era uma coisa que eu gostava de fazer, simplesmente não me sentei ainda tempo suficiente para o fazer, ainda não me regrei, e não me obriguei a sentar todos os dias e o meu método de ser, isto tem de ser utilizado para isso uhum. uh, mas tem que ser, aprendi que tem que ser metódica porque senão, essa coisa de esperar pela inspiração não, não existe pelo menos para mim uh, eu acho que tu tens que te alimentar e tu tens que viajar e conhecer pessoas e também e, ler outros livros, outros acredito ler outros livros, sem dúvida é assim, como, como é que alguém, por exemplo, faz filmes e não vê-se completamente, não exatamente uh, tens noção de quantos livros é que já leste? Ai, eu tenho na minha casa pelo menos uns mil livros. Ok. Eu uh, provavelmente não os leio tudo Grande biblioteca, portanto tens lá. Sim, uh, é livro. a única coisa que vai comigo para todo o lado. Quando eu saio de um sítio vai, vai comigo. Eu, eu não sou livros. muito apegada às coisas, Ai, mas livros. Ai, aos homens deste O objeto livre <risos> é muito importante Sim. para mim. E, não tem que ser uma edição muito bonita, nem nada que se pareça. Muito pelo contrário, eu gosto de edições de bolsa, aquelas baratinhas que andam aos, aos tombos na mala. mesmo um portátil. Sim, mas depois de estar na minha posse, muito difícil para mim uh, não, não dar valor ao objeto. Eu, é dos poucos objetos que eu valorizo mesmo. Tanto que pensei que era o que ia trazer hoje, mas, mas ia ser é tão óbvio, trazer um livro. Um, Sim, é verdade. Era, era muito É verdade, óbvio. vocês trouxeram os objetos uh... que vamos falar daqui a pouco. Mas, estavas-me a perguntar do meu método, é, é trabalhar? é investigar investigar é... sim, o processo de investigação provavelmente é o que fazes com que o processo não seja tão solitário, dirias? Sim, é lindo, o processo de investigação para mim é muito divertido principalmente para teatro eu acho que a escrita de ficção para mim é mais uh, quase um quase um devolver as inspirações para a lei uh, de... Felizmente tenho tido a oportunidade de trabalhar em, em teatro e o Baltasar Dias tem-me recebido com muita frequência. Sim, com projetos, com projetos muito interessantes, uh, agora, para baixo. Com, tenho sempre trabalhado com pessoas maravilhosas e é uma honra. Quando alguém me diz, ah, vamos fazer uma coisa no teatro, eu digo, ah, claro que sim, vamos. Só lá ir, é uma alegria imensa para mim. Um, e o processo de escrita para teatro, como não é uma coisa, isto é completamente... Eu me sinto mal, porque se é há pessoas que estudam isto, eu não o fiz. Uh, isto aconteceu de completa casa, isto caiu aos tombos na minha vida, e a primeira vez que eu o fiz, eu pensei. Que raio de ideia que as pessoas foram tu de me convidar para fazer isto e não sei fazer isto eu nunca fiz Darias, tens a síndrome do um impostor? É é é que é que muito! Ah, eu, eu sofro muito disso eu sofro muito disso. Acho que só tipo a minha avó é que não tem Porque, na, porque no tempo dos avós eles nem tinham tempo para pensar o que é que é, é que é ser impostor é. ou não O que é que é ser impostor, exato Nós temos boa tempo Temos É isso? Para fazer overthinking e, e, e, Vocês e um acham bocado, Neste caso eu acho que eu sofro constantemente disso porque eu sei que isto aconteceu por acaso e que uh, se repete porque eu tenho trabalhado com uma equipa que faz que consegue produtos de excelente qualidade e com quem nós temos um... Estavas a, a falar da coisa do esqueleto eu sinto que o que eu, o que eu faço é uma parte e depois eu faço um esqueleto e depois vem alguém e acrescenta o, o músculo e depois outra pessoa acrescenta a paella, outra pessoa acrescenta a roupa outra pessoa acrescenta a maquilhagem E a música? E a música também <risos> Mas do, do processo de criar estas coisas para mim Faz sentido fazê-lo da forma que, como eu tenho feito, com a frequência que eu tenho feito, porque, porque tenho uma grande confiança ao trabalhar com as outras pessoas. E nunca sinto que, apesar do meu processo ser muito isolado, e, e eu adoro a parte em que eu trabalho sozinha, porque normalmente sou eu de pijama na minha casa, enquanto okay. toda a gente, minha os, outros, os outros se fartam de, de desenhar, a pintar coisas e a, e a ensaiar, uh, fazer ensaios, eu estou ali na minha cabeça, com, a, com aquela investigação que eu fiz, o meu computador, a minha cabeça e pronto. Mas a parte seguinte, quando saio do meu pijama, e aquilo passa a sair, passa para a mão de outra pessoa, para mim é incrível. Esta fase final, nós estamos agora a acabar ensaios, quando eu vejo o ator Isso a é... dar vida, àquela frase... Uau. Ainda ontem, nós, nós ontem estivemos a ensaiar, já era tarde, e estava cansada, e estava frio, mas, mas nós estamos a trabalhar com o Ricardo Brito, que é genial. E, e é quase um monólogo que nós estamos a fazer, é, uma, é, é baseado na personagem dele. E eu ouço aquela personagem na minha cabeça, quando estou a escrever aquelas falas. Mas quando tu vês que é muito melhor do que tu, do que tu pensavas na tua cabeça, para mim é, é, é incrível. É uma, eu te sinto muito, muito, muito sortuda, muito, muito feliz de poder fazer estas coisas. Preferes escrever no computador, à mão, ou já experimentaste também escrever na, na... Máquina. Eu tenho uma máquina, máquina de escrever? escrever porque são um clichê ambulante, claro que <risos> sim. Uh, eu mas falar... é outra, tudo uma outra experiência, acredito. É, é mas não é muito prática para mim. Claro. Uh, acho que é muito romântica, é muito poética, mas não é uma coisa muito prática. Para o mas escrever, mas escrever poesia, talvez. O que eu faço sempre é... Ando sempre com três ou quatro bloquinhos diferentes para diferentes coisas, okay. que é uma forma de me organizar no meu caos. Uh, e começo por escrever à mão sempre e depois passo para o computador e, e depois, acho que, acho que a virtualidade do computador dá-lhe uma, dá uma dimensão mais séria para mim, é tipo, ok, uhum. estás a fazer uma coisa, tem um ficheiro que tem um nome, esta coisa existe, uh, e tu podes enviá-la para outras pessoas, não é só da tua cabeça, não é só uhum. a tua caligrafia. Não é mais um diário. É. E desligas o Wi-Fi do, do sempre, computador. Sempre, tem que ser, sempre. sempre não é? Sempre, sempre, tem que ser, tem que ser. Mas é um processo muito bonito para mim, porque é muito privado, um, mas como é? Quando, é, quando é escrita para estas coisas, deixa de ser um processo privado muito depressa, porque passa a mão de outra pessoa logo, e então é muito, muito vibrante, muito vivo. E pergunto a alguém, por exemplo, agora estou a trabalhar com um ensinador, e eu sinto sempre que não está acabado. Eu acabei, eu entreguei o, o, o texto da peça que é para o Natal em Agosto. Só que depois ele já passou para a mão de outras pessoas e está sempre. A, a, a, o ator, por exemplo, ontem que lhe uma fala. pois vem-me dizer assim: O que tu achas da Pode fala? Ser? E eu, eu, acho que está ótimo, continua. Vamos é <risos> eu, Sei, mas é que o texto é teu. Sim, mas é aquela. Res... Pronto, eu exatamente. É claro. Ele faz, é respeitar mas... a obra da. da mas para inicial. mim, é muito mais sagrado quando é dito pela voz dele do que quando é uma coisa. Dizer, doutora, é Claro, exato. É muito mais sagrado quando é dito para ele do que quando é uma, quando é uma letra preta num papel branco. Para mim, é muito mais interessante, ganha muita vida. E novamente neste, neste tema da escrita, a Carolina escreve de uma maneira diferente, tu escreves nas coisas, tu escreves no local, não é? <risos> Também escreve em coisas t e em local, sim, Exatamente. Eu, eu, uh, eu, eu, eu escrevo sempre, eu acho que não me lembro de nunca ter escrito, desde que, desde que comecei a escrever na escola, eu lembro-me que a melhor parte da minha, da minha jornada em escola era escrever as composições do fim de semana ou das férias da Páscoa. <risos> Eu sempre adorei fazer esse tipo de, de, de, de peças, vá. e mesmo quando trabalhava no hotel, adorava escrever os e-mails aos clientes e, respo e respostas. Adorar, Ui. portanto, isto comunicar, é muito, há muito comunicar. pouca gente que adora escrever e-mails, portanto. Não, mas sabes que quando tu trabalhas, quando tu trabalhas numa receção de um hotel, uhum. ou dás a cara para uma marca, é muito importante a escolha das palavras e a forma como claro. tu te conectas com o teu público. Uhum. E isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença no check-in, vai fazer a diferença no check-out, vai fazer a diferença nas reviews, obviamente. Claro. Nas tips, também, eventualmente. <risos> Ou seja, tu estás... Tu tens essa... essa tens essa, essa responsabilidade de escolher exatamente a forma como tu comunicas com o teu público. E eu acho que isso é muito importante em todas as áreas. Claro. Comunicação está em todas as áreas e por isso acho que um bom comunicador e um bom escritor, vá, adapta-se a qualquer, a qualquer meio. A Carolina, neste caso, está a, começar, está a fazer teatro, está a escrever mais para teatro, mas de certeza que se lhe puserem um projeto de guionismo de filme ou, ou de até de produção, ela vai fazer exatamente a mesma, vai trazer a mesma magia. Claro. Só meu é o formato da coisa exato, e o fim e a, ling e a linguagem, linguagem e, e, e vais adaptando as tuas palavras, eu acho que é isso que eu faço também com, com a rua. E, exatamente, no, no mundo do vandalismo, neste caso, o vandalismo mignon uh, como é que tu olhas para um sítio e simplesmente vem as palavras ou estudas o penso. sítio primeiro? Não pensas, Nunca é penso. muito esporado. Uh, eu comecei a fazer na paragem de autocarro, porque em Lisboa os autocarros não funcionam muito bem a Carriz é um problema, e eu tinha comprado uma caneta Posca, que é tipo um marcador, e tinha a caneta na minha mala e fui apanhar o autocarro numa hora do almoço para ir ao dentista. Pai, estava há 40 minutos à espera do autocarro, para atravessar a, 40 a cidade. Minutos, 40 minutos? estava wow. a ser li... louco, e literalmente virei-me para trás peguei na caneta e escrevi. Por ti mais vale para a sentada. É que pode ser por uma pessoa <risos> ou pode ser pelo autocarro que era aquilo que estava Exatamente. a conhecer. E comecei a fazer isso e depois pensei, vou encher estas paragens porque eu estou constantemente à espera de autocarros. A minha vida para é estar à espera de autocarros. E então fiz isto. Depois fui a Barcelona no mesmo mês e fiz em espanhol. Em espanhol, sim. Depois, essa fotografia. depois eu fui a Berlim um, uns meses depois e escrevi em alemão. E comecei a pensar, pá... Se calhar um dia vai ser apanhada e isto não tem graça nenhuma. Mas pronto, vou fazendo. <risos> uh, depois, olho para outros sítios e alguma coisa me vem... Uh, essa das Rocks, eu estava em Etretar. Estava <risos> em Etretar, que é uma zona ribeirinha... Não é ribeirinha, mas é tipo uma, uma praia na Normandia, no norte da França. E, e era uma, uma, uma praia cheia, cheia, cheia de calhaus. Tipo aqui, mas lá não era tão normal. E, e eu tinha uma, uma caneta que tinha comprado numa, numa loja lá, qualquer, e vai-me à cabeça, não sei, you rock, não, you rock, porque eram muitas, era como se elas estivessem E pronto, e é assim que, normalmente olho para as coisas e o que der dá, não sei. Fala-me da tua experiência uh, com as desertas, tu também fizeste sim, lá sim, vandalismo sim, sim, nas sim, desertas. Sim, sim. As desertas foi... É, bom, eu sou um bocadinho um, apaixonada por sítios remotos e intocados. Tiveste lá 15 dias, 15 correto? 15 dias. Na verdade foram 13. Havia uma ameaça de, de, de tempestade, então fomos dois dias depois. Ok. E fiquei uma estadia. As estadias dos vigilantes da natureza são de 15 em 15 dias. Portanto, de duas em duas semanas eles trocam de equipa. E eu acompanhei uma equipa. Uhum. Um, e fui para lá... Já sabia que não podia intervir, porque é uma reserva natural, uh, nem com giz, nem sequer me atrevia a levar giz, e, e fui para lá fazer um, uma pesquisa sobre a solidão, estar com as pessoas que estão isoladas e perceber esse impacto, desse isolamento naquelas pessoas em particular. Novamente, saúde mental. Sim, uh, porque toda esta questão de, do confinamento, das pessoas se sentirem sozinhas, de... Talvez buscarem identi identificar, identificar-se na internet, por exemplo, se tu vives sozinho e tiveste um mês ou dois meses confinado, Sim. se calhar o teu escape foi a internet, então esta hiperconexão versus o isolamento físico é uma coisa que me interessa imenso, até porque há uns, há, uns anos, há uns anos para cá eu sinto essa necessidade de me isolar, talvez porque me proponho sempre a estar tão rodeada de pessoas, a fazer produção de backstage ou a comunicar para marcas, ou... É sempre um overload de informação e eu sinto a necessidade de me isolar sozinha, Sim, de estar sozinha num sítio. Sim, claro. E pronto, e as desertas, sempre foram assim um sítio idílico, não é? Todas as pessoas que vivem na Madeira têm uma... Um, há uma janela que dá para as desertas e a pessoa olha para as desertas e... Ah, yeah, as desertas estão ali. E, Mas como é realmente estar lá e isolado é que estás do lá? resto? Sim, ah, E como é que te sentiste nos primeiros senti dias? Eu senti muita paz. Eu senti muita Uau. paz. Não me sentia pressionada a nada porque, repara estás lá sem referências, não conheces as pessoas, não conheces os sítios, ninguém teve ali, portanto, aquilo, tudo é novo, então parece que tens sempre essa, essa, esse entusiasmo de todos os dias vais ver uma coisa nova, amanhã, depois eles diziam, amanhã vamos de bote até ao beijio, e eu, uau, wow, vamos de bote até ao uh, amanhã vamos subir até, lá, até, até ao cima do pico e vamos limpar a vereda, uau, wow, vamos limpar a vereda, então tudo era, tudo era novo. Então parece estar sempre com aquela mini moca de, de entusiasmo do, da coisa nova. Então foi muito bom. Houve um dia que eu fiquei sozinha na ilha. Eles foram sozinha. Sozinha. Wow, Eles foram até ao Bugio buscar outra equipa, o resto da equipa. Olha, fica aí a tomar Ele conta disse, da. Olha, aqui fica... assim eu passei. Não é que também vai, vai acontecer alguma coisa. Vou ficar sozinha durante duas horas na ilha e foi assim, foi assim incrível. Era eu e as cabras, porque existem cabras. Sim, sim. E... e não só aranhas também gigantes. Não vi as aranhas, ah, porque estão na castanheiro. Aran... Ah, é okay. a parte de cima que eu não cheguei a okay. ir. Um, mas foi tá assim bem, muito, então. muito, muito interessante. Eu já vinha com a cabeça, eu já sabia que não ia poder intervir a escrever coisas, mas ao longo do tempo fui testando Tentar... os, os terrenos e perguntar, Pá, será que eu consigo fazer alguma coisa? Comecei a introduzir o tema, a dizer que era meio vândala que fazia isto e aquilo. E houve um dia, eles têm assim uma equipa uma, uma parte que é uma oficina E eu perguntei se haveria algum tipo de madeiras Ou de tábuas que, que já tivessem Estou só, exatamente sim. E eles disseram, sim, sim, podes, olha, vai para lá Brinca, faz o que tu quiseres eu hum, okay. E o que é que escreveste? Então, eu queria fazer uma para eles uhum. Dedicada a eles E a uh, deles chamava, dizia Sempre vigilantes, nunca sozinhos Porque eles estão sempre vigilantes Mas hoje nunca estão sozinhos e eles puseram assim, à frente da, da oficina. Fiquei muito contente. Um, e as outras, eu não sabia o que fazer porque, de repente, eu não tive muito tempo para pensar. Então, comecei por pintar. Buscar as tintas que tinha, comecei a lixar e a pintar com cor. E depois, sem me naturalmente, escrevi, é permitido mergulhar dentro de si mesmo. Porque, porque, porque o, o, as cores que eu tinha era vermelho e, e branco, e é tipicamente uh, cores de aviso, não é? Uhum. De proibição ou de permissão. Então escrevia, é permitido mergulhar dentro de si mesmo e escrevi deserta, mas nunca vazia, mas não vazia. Eu porque adoro, é uma, essa frase. Porque são, adoro essa frase. Porque, repara, são ilhas desertas, mas elas não estão vazias, elas estão cheias de vida. Exato. Pronto. E agora queres ir às selvagens. Quero ir às selvagens. Adoro. E à partida eu vou contigo. Sim, senhor. E o que, é que, o que é que... expectativas Porque agora já não são 15 dias. Não, é um mês. Um mês. Eu quero, eu quero acompanhar uh, esta, esta transição de equipas, porque acho que, sendo uma conjunção aleatória de elementos dos vigilantes, é interessante ver como é que cada um... cada grupo se interage, uh, e, portanto, um mês. Uh, um mas sei que a equipa das, das selvagens é um bocadinho mais completa porque tem também a polícia no, no caso das desertas não vai polícia acho que a dinâmica é um bocado diferente, mas as, as ilhas selvagens no próximo ano 2021 fazem 50 anos de reserva natural, sei que existe um planeamento de celebrações ao longo do ano, as expectativas são bastante elevadas André, porque acho que é um sítio super bom para se explorar e mais do que isso, acho que o registro audiovisual de uma vida tão diferente, de uma experiência tão diferente, que faz parte deste grupo de vigilantes uhum. da natureza, que entretanto é uma profissão importantíssima e que não é assim tão comum, um, e pronto, eu acho que é necessário que a nossa geração também esteja atenta a isto Sim, e faz todo o sentido, claro que sim. Vocês vão à lua, meio é? À lua, yeah. sim. Literal, não, literalmente não, é claro, é mas bom. quase, quase, literalmente. É, é, é, é uma lua é, é é, é muito pertinho. Esta conversa está ficando muito boa. Não sei quanto tempo que estamos. Eu, estamos no limite. Estamos no limite, mas eu ainda quero falar mais um bocadinho <risos> das coisas, Carolina. Eu li na página, da na, na, no perfil da Mo do Instagram, uhum. que és uma sujadora de vestidos profissional. Ah, isso é uma coisa. É uma coisa porque tu sujas muito os seus vestidos. <risos> é isso? eu acho que faz parte da forma como eu vivo, que é... É verdade, tu também és a representante da MOA, relações públicas, o que eu, é que, é que fazes lá dentro ver, da MOA? Eu, eu acho que eu sou muito boa a venda coisas em que eu acredito. Ok. É simples. Uh, sim, eu acho que se fosse um produto no qual eu não acreditava, <risos> eu nunca era capaz de vendê-lo. não era boa para isso. E as crente da M.O., portanto? Uh, o que a Mó faz é muito importante. É muito, e é tão simples, é tão, é tão real que é vender a ideia de boa comida. É quase uma religião. <risos> e e, e esse, é, esse é o meu papel na M.O. e é uma coisa que eu me orgulho muito. Um, e a questão de sujar é demasiados vestidos. Porque na verdade é como eu vivo. Eu gosto muito de vestidos. Acho que a maioria das pessoas que me conhece sabe que eu nem que seja para pintar uma casa, eu vou, vou de vestido. <risos> um, quando eu não estou de vestido, as pessoas me dizem, está tudo bem contigo. Eu estou dia estranho, não é? Hoje um, estás muito estralada, é portanto. Ai, muito obrigada, é o meu vestido cósmico. <risos> <risos> um, e. Mas, mas, mas eu tenho essa abordagem na vida, mesmo não fosse vestido, se fosse eu andar a sujar de neres, eu ia sujá-las na mesma, porque eu, eu tenho esse apetite pela vida que é, é para ir, vamos, é para ir à terra, eu estou de sapatos de verniz, mas vamos. Vamos a isso. É isso, vamos, estou de vestido, mas é para pintar a tua casa, a tua sala, vamos lá pintar. Isso é, é para com a a vamos com a <risos> a sujar espargata Va a vamos sujar. Vamos sujar, essa é a minha forma de estar na vida. Muito uh, bem, portanto, Mas eu muito que essa metes as mãos é nas, na massa. Eu emocionei-me um bocadinho com essa descrição. Quando de vejo esta de descrição. Porque essa descrição do, dos meus queridos amigos da MO uh, <risos> é-me é muito, é muito próxima do coração, porque eles perceberam muito bem quem é que eu sou. Vocês trouxeram um objetos e já vamos falar deles Sim. no final deste, deste rompada. Eu quero fazer antes disso um joguinho que é o A Tramas ou Não a Tramas. A Tramas ou Não a Tramas. Outra mas ou não, outra, mas é um joguinho que nós fazemos. Nós, eu escolho alguns regionalismos uhum. e vejo se vocês tentam acertar os regionalismos. Vai ser mais complicado aqui para a Carolina uhum. Marcos, mas talvez através, okay. portanto, da palavra, da etimologia da mesma, então, talvez consigas chegar lá. Vamos okay. ver então se consegues e. Uh, madeirense, mesmo ali Olá, e tal. É Isso madeirense. é claro, claro, mas passaste muito tempo, portanto, sim. sim. Claro, são os dois Madeirenses. É afastada. Mas é afastada. A primeira palavra é guguento. Ui. O que é estar guguento? É quando chove e ficas nhanhoso? Uh, Oi? Nhanhoso... Oi. Uh, Oi. Não. Não, guguento. É gago. É pá, agora com o inverno, <risos> com o inverno e o frio, as pessoas às vezes ficam... Preguiçosas. ou com goguento. Ficam guguentas ou com goguento? Preguiça. Não. Ficam hum. doentes? É... está por aí. É tipo é tipo. Não, é tipo doente, mas mais específico. Com é o Não. Oh, é parecido, mas não é. Ah, é tipo... Não é do nariz, é... Da garganta. Exato. Do que? É, e o que é que é estar com guguento? Ferroco. Ok. Pode ser. Pode ser. Dou o ponto. Ok? Boa. É estar com tosse ou estar ah. com a voz velada. nunca tinha ouvido Guguento. Ok. Gugento. Muito bem. Olha, olha. Muito bem. Sim, sim, sim. Só a 27ª. Para <risos> <risos> é ver se tu és de É Ah, sim. Pronto. Está tá decidido que és mesmo. Muito... O que é? Parlanda. Rapaz, onde é tu buscar essas coisas? Paruanda, Foi uh, o no, Nuno no, Morna que ah. agraciou-me com este livro do vocabulário regional. Paroanda. O que é uma, uma paroanda? É Nós aqui Nós aqui na Relampada, nós não tivemos agora uma paroanda. Não. Mas podia ter sido. Se fosse é um uma monólogo. coisa que corresse. Uma discussão. Tem a ver com é paruanda e, e, portanto, falar. Tem a ver com fala, mas é uma... uma... Pronto, uma é uma conversa, mas é uma conversa o quê? É uma conversa É uma discussão, quê? tipo, agressiva. O que é uma paruanda? Eu ia dizer, se dissesse que estivesse a ver com voz, eu ia dizer que era a varanda de um sótão. Paruanda, <risos> ok, olha, olha. Tipo, varanda, paruanda. Exato. Paruanda. Está bem, tipo talvez Deus, não, não vamos ao lado Deus, nenhum. Deus, é uma é, conversa é, é, é, é. inútil. Ok ah, A nossa não foi. A nossa não foi inútil, inútil. portanto, inútil. nós não okay. tivemos uma paruanda. <risos> o que é? Entubiar-se. Rapaz! Isto é uma coisa que deve dizer-te muito, <risos> <a ver>, Carmen. <risos> uh, não, não, o que é. Apá, as, não te entubias-te. Eu ia dizer, usei isso numa frase. Não te entubias-te. Ah. O que é entubiar-se? Ficar aborrecido. Pá, às vezes quando estou nervoso, às vezes entubi-me. Ui! <risos> Ou às vezes quando estou a escrever, entubi-me. O que é isto? Não faço e... ideia. Não sou isso É ah, isto e andar no é? Entubiar-se. <risos> se Não. Uh... Focar? Não. Ai. Uma pista, André. Pista. Por favor. Pronto, é difícil, uma pista para André. isto. É um, portanto, é pá, às vezes tipo, na pressa... Enganar-se. Yeah. Ah. Isso. Entubiar-se é enganar-se. Ou a escrever ou a falar. Enganar-se. Ok, Enganar okay, okay. Entubiar-se. Portanto, é entubias-te muito, bem, Carolina. Realmente. Algumas vezes, algumas vezes. E quando estás a escrever, riscas... Não, não, não, não por, riscas. Sou aquela pessoa que faz os parentes Ah, rato. a politicamente correta da escrita. E é se calhar é a única coisa em que eu sou politicamente correta. <risos> o que é uma coisa ratona? Má. Golosa. Não, fleira, talvez, mas não má. O que é uma coisa ratona? Pirosos. Por exemplo, o sabão lavador não é ratona, não Pirosos. é uma, não é uma coisa Feio. ratona, não. não, não, não, não, não, uma coisa de ratona, ah, uma coisa ratona. De má qualidade. Rafeira. É de má qualidade, é, ok, Pronto, vou dar o ponto, é coisa de pouco valor, okay. portanto o sabão lavador não é uma coisa ratona. Não. Ok. E a última, porque já está a estender-se muito, a Andréia já estava aí, ai, já ah. estamos tão bem meu Deus do céu. Isto é fácil. Vamos de ver agora qual vai ser, a esta é a mais fácil. Agora vamos ver qual é a primeira. Demitado. É de propósito. Pronto. Né? Essa é a minha voz. Esta é muito dimitado. fácil. Demitado. intenção. Isso é mesmo demitado. Olha, mas uh, boa, boa cena. Uh. E props aqui para a palavra guguento Muito Gu bem, guguinto, muito raro. bem, guguento <risos> Portanto, a é ter voz uh, velada ou estar com tosse. Portanto, para terminarmos a relampada, vocês trouxeram cada um um objeto. Queres começar? Tens aí o objeto já à mão. Que digamos que é o... É o filho. É o filho. É o filho aqui do nosso pato. que é Não, não sei mulher. que nome. É. Que nome? Dá um nome agora. Andreia. Nome ao pato. Zeca. Zeca. Pronto. O pato, o pato Zeca. E esse é o pato, tem o é, um nome? É o pato, pato Bad Stage. É o pato Bad Stage. Sim. É o nosso amuleto. Nossa mascote. Vai. Ah! E, e, a mas <risos> e a mascote uma <risos> <magoa> se bastante <risos> agora. Coitada <risos> <Perdão. risos> da mascote. Então, okay. Eu trouxe um passarinho também, porque eu adoro andorinhas okay. e coleciono andorinhas. E tenho andorinhas nas meias e nem me tinha percebido. E então é daquelas coisas que é tipo, é um... É um... É um truque fácil para as pessoas, como eu, como eu gosto tanto delas, as pessoas veem uma coisa com androinhas e dizem tipo, Ah, olha, vou dar isto à caroinha. Olha que engraçado. Uh, e esta foi a mais recente. Portanto, agora já sei, cada vez que entrar numa casa de banho fantástica, Carolina. Cada vez que eu ver uma andorinha, Carolina. Exatamente. <risos> Exatamente. Olha, muito obrigado então pela vossa obrigada, presença aqui na Relampada. Eu gosto de pássaros também, portanto, fiquei impressionado <risos> pelo, pelo, portanto, pelos pássaros. O conjunto de pássaros é o quê? Um bando. um bando. Um bando, portanto, um bando aqui. Temos aqui o Zeca. <risos> muito bem, muito fixe. Uh, muito obrigado pela vossa presença. Muito Espero obrigada, que tenham gostado não. da experiência muito. tanto como eu gostei. A conversa foi muito rica e tenho a certeza que já ultrapassou as marcas, mas significa <risos> que uh, pá, podíamos estar aqui mais de uma hora a falar. Uh, muito sucesso para os vossos projetos, Fui muito sucesso Coisa novo. Por... É novo, Vai correr tudo bem em 2021. É, 2021. Uh, é isso mesmo. Positividade, muito obrigado e até ao próximo. Relampada.